Tudo bom? A gente começa agora mais um IABT. Nesse IABT falaremos sobre uma coisa que todo mundo tem, uma coisa que todo mundo usa, que você que é encarnado, eu que sou encarnado e eu. até que é encarnado já usou o IABT uma vez na vida. É uma coisa que Deus nos oferece que hum, é para poder, pra gente poder ter contato com o nosso mundo que é material. Ele nos oferece uma coisa material pra poder ter contato, pra gente poder. É o meio que a gente tem pra agir aqui no planeta Terra, que é material. Agir, interagir. Como é que a gente faz isso? Com o no nosso corpo. Então a gente vai falar de corpo hoje. Tiago, nosso corpo. Tá bom. O que você acha que é cuidar do nosso corpo, assim? Como que a gente pode cuidar do nosso corpo? <risos> tá, primeiramente pra que cuidar do corpo, né? Pra que? Cuidar do corpo por quê? É uma ferramenta. Assim, uma ferramenta a gente precisa tomar conta porque é o que a gente vai usar para evoluir. Afinal, a gente reencarna para evoluir. Então, né, a gente usa o corpo para evoluir. E por que cuidar da ferramenta? Por que cuidar do corpo? é importante? A gente precisa dele. A gente tem um tempo de vida que, que pode ser diminuído se a gente não tomar conta do nosso corpo. Então, a gente tem que ter cuidado dele se integrar, para a gente não ter uma doença, para conservar ele da melhor forma possível, para a gente poder viver da melhor forma possível, certo? Correto. E aí, Thiago, eu vejo muita gente que se cuida, tipo assim, indo na academia, tomando bomba, entendeu? Fazendo plástica, fazendo peeling pra pele tá? tal, pra poder ficar melhor. O que, é que você acha disso, assim? Isso é uma forma de cuidar do corpo também, não é? É uma forma de cuidar do corpo, sim. Só que a gente tem que levar em conta por que a gente tá fazendo isso. A gente tá fazendo isso de fato pra cuidar do nosso corpo ou a gente tá fazendo isso pra satisfazer o nosso orgulho? Porque se a gente tá fazendo isso pra cuidar do corpo, legal, é ótimo, porque a gente precisa mesmo preservar e manter o corpo se mexendo, e funcionando. Agora se, sei lá, eu coloco silicone só pra exibir na frente das pessoas do ônibus que eu pego todo dia, eu acho que não é o objetivo tão louvável pra preservar o meu corpo. Então quer dizer, se eu tô malhando, tá tranquilo, tô tomando conta do meu corpo, tô tomando conta da minha qualidade de vida, tô tomando conta da minha autoestima, isso está excelente. Se eu quiser colocar um silicone porque eu me sinto mal com meu corpo, se eu quiser fazer uma plástica porque vai me, me transformar uma pessoa mais satisfeita comigo mesma, está extremamente louvável, né, a minha atitude. Mas se eu levar isso para os extremos, né, tipo assim, se eu fizer para poder aparecer igual você falou, se eu começar a tomar muita bomba e tal, eu vou estar tá trazendo... É, coisas ruins pra mim. Exatamente. Até porque é, você pode chegar a extremos que o corpo não sustenta. Agora, você colocar um silicone pra você se sentir melhor consigo mesmo e a partir daí começar a ter relações melhores com as pessoas e tudo isso não é um crime. Você não vai ser julgado no plano espiritual que você colocou silicone. Você vai ser julgado pelas suas ações. E se as suas ações para você, você sente que você consegue se melhorar através disso, ok. é não exagero É. Aí também tem aquelas pessoas Coloca um monte de pizza, aquelas bolas assim, de, de, de sei lá, que aquilo, aquele ombro falso, aquela linguinha de cobra dividida no meio, você já viu? O que, que, que você acha disso assim? Tipo, isso também é tá cuidando do corpo? Ou é o quê? Olha, Natália, eu acho que essas intervenções que a gente vê acontecer no corpo das pessoas, a gente tem que lembrar que muitas delas são culturais. A tatuagem, por exemplo, ela tem histórico de tribos que já se tatuavam há muito tempo. E nem por isso a tribo toda foi parar no vale dos tatuados, igual muita gente prega por aí. A gente tem que lembrar, como a gente falou já, qual é a intenção quando você faz isso. Se você se para homenagear alguém, se você se tatua pra homenagear alguém, um filho alguma coisa, vai ter problema? Bom, não, ao meu ver, não. Agora se você, de novo, faz isso para chocar, se você faz isso pra assustar as pessoas ou pelo seu orgulho, aí a gente vai ter que conversar, porque qual é a meta disso? Uhum. Agora, se faz parte da sua cultura, por exemplo, é, esse item de, que a gente chama de adorno, mas se for um item cultural, você não vai ser julgado por ter feito isso porque você queria chocar. não Fazer parte da sua cultura, igual as mulheres que colocam as árvores do pescoço. É a cultura dela, é a condição dela hoje, não quer dizer que a gente, a gente também não pode julgar porque nem Deus nos julga, ele nos perdoa e nos dá outras oportunidades. A gente... E a gente também não pode julgar as pessoas por causa disso. Porque se nem Deus nos julga, ele nos perdoa e nos dá outra chance, outras chances, igual a gente vê nas nas reencarnações, a gente não pode julgar. Lembrando que tem que ter o um equilíbrio. E lembrando também que tudo que a gente faz aqui marca o nosso perispírito. Não que seja negativo ou positivo na questão do equilíbrio, na questão do que vai te fazer bem ou não. Mas a, a marca a gente vai carregar. É, se a preocupação é marcar o perispírito, então só de você viver você já está marcando. Só Porque de respirar já vai marcar o perispírito. A gente marca o perispírito com pensamentos. É, a gente tem que lembrar, além disso, e marcar o espírito e se cuidar vai muito além desses excessos, desses extremos que a gente chegou a falar aqui. Às vezes você cervejinha, às vezes um cigarrinho e as pessoas falam Ué, mas pode? Não pode? o que, que eu conheço disso? Então, poder, você pode. Porque tipo, tudo é permitido, mas em tudo lhe convém, né é assim que a gente aprende? Então assim, se você quiser beber, se você quiser fumar, Beleza, mas você tem que ver até onde que isso vai te afetar. Fumar vai afetar seu pulmão, vai, pode gerar o um câncer, vai te envelhecer, vai, você vai estar tá desintegrando o seu corpo, vai te responder por um suicídio indireto. indireto. Agora tem que ter aquela coisa, vai mudar o seu caráter? Ah, Thiago, mas eu tô sempre sendo, sendo no centro, sempre tendo as posturas certas, sempre sendo é, conivente com o que. Conivente? Não, hein? Condizente. tô sempre sendo condizente com aquilo que Deus nos mostrou, e aí eu fumo. Ah, você acha que aquilo tá te fazendo bem? Você vai responder por aquilo de, de, de alguma forma. Exatamente. É, não cabe a gente julgar as ações das outras pessoas, porque a gente pode muito bem já ter passado por isso ou vir a passar por isso, se a vida colocar a gente numa dessas. Eu acho que a gente tem que sim, parar e ver. Aquilo vai me fazer bem? O que é que faz bem pra mim? Eu escolhi não fumar, porque eu acho que faz bem pra mim Mas eu não acho que o cigarro vai moldar o caráter Da pessoa que é. conversa comigo O seu caráter não vai ser mais Não vai ser positivo Não vai ser negativo porque você fuma porque você bebe, né? Acontece que você tem que saber as consequências que aquilo é te traz Se você sabe as consequências Qualquer ato seu te traz e mesmo assim você faz Então você escolheu passar Por quaisquer é, Consequências que ele venha a trazer pra você Então é isso aí e se a pessoa escolheu aquilo, quem somos nós para ligar é a escolha dela? Ah. Aí Thiago, falando assim da escolha, a gente também pode ligar aquelas pessoas que fazem promessas para ah, se acontecer, se eu passar de ano, se a se é minha mãe se curar da doença dela, eu vou subir, não sei de, de, de, de o que, de joelho e tal, vou estar tá ferindo meu corpo Isso também vai com, com tudo que a gente disse, né? Se aquilo ali vai estar tá fazendo bem para pessoa na verdade eu acho que a gente tem que olhar isso de uma maneira diferente Eu acho que, bom, Deus não exige sacrifícios do nosso corpo físico Ninguém exige sacrifícios humanos Eu acho que muito mais do que a gente se flagelar A gente tem que mudar a maneira como a gente vê as pessoas Mudar a maneira como a gente encara o mundo Se ver sua mãe passar por alguma doença ou por alguma coisa te faz uma pessoa melhor Eu acho que tá aí a recompensa para Deus Deus não quer te ver sofrer subir no convento de joelho Até porque se ela melhorou não foi a sua promessa que fez ela melhorar e sim o merecimento dela, e sim pelo que ela precisava passar. E se todo mundo precisava passar por essa situação, por essa cruz, carregar essa cruz juntos, eu acho que, bom, não vai ser depois um resgate tipo, de modo físico que vai te fazer uh, mais puro, ou que, vai ver que Deus, ou que Deus vai ver que você é mais grato por isso, que você né, ferrou seu joelho todo subindo entendeu? Eu acho que não, eu acho que é, sim você parar e se melhor diante da vida, eu acho que aí sim você gera uma evolução e aí sim você se dá melhor é, na questão de evolução espiritual. E assim a gente também vai estar agradecendo a Deus, né? Porque o que Ele quer da gente é a nossa melhora e o nosso esforço para estar sendo melhor. E que a gente use nosso corpo material da melhor maneira possível. Tem também, Tiago, a, a linha que a gente pode seguir sobre doença que às vezes, tá, eu tomo bomba e tal, isso vai me gerar uma doença pro meu fígado e tal, não, não, não. Mas também tem aquelas doenças que não é de matéria pra matéria. É aquelas doenças de pensamento, de condutas pra matéria. Ou seja, o que eu pensar, aquilo que eu tiver ligada, se eu falar, ai, tô depressiva, não consigo sair da cama, é, tô, muito, tô, muito, tô muito gorda, porque não vou comer nada, vai virar... É. Anor an an anorexica. anorexica Então isso é uma doença do pensamento para a matéria Sim, são pensamentos, são maneiras de ver, maneiras de é, encarar a realidade que vão moldar o nosso corpo Então se eu penso que eu estou muito depressivo e tal, acaba às vezes surgindo uma depressão que é uma doença da mente, uma doença do cérebro que tem sintomas físicos, tem sintomas no corpo, assim como os distúrbios de imagem, como a anorexia, a vigorexia, que a pessoa se vê de uma maneira que ela não é, na verdade, e é sempre alcançar um, um sonho, um alvo, que muitas vezes é prejudicial para a maneira como o corpo funciona. E como a gente já viu em alguns vídeos anteriores ao a, a esse, é, sobre pensamento e tudo, pensamento é a força que gera, então se você está pensando naquilo, você vai atrair os espíritos relembrando, né? vai atrair os espíritos que estão na mesma linha, estão no mesmo padrão, e vão ficar aquela nuvem em volta de você gerando o é, um reflexo no nosso corpo material, no seu corpo material Além disso, a gente tem que lembrar que como algumas literaturas espíritas já nos esclarecem a doença vem para equilibrar o um desequilíbrio que a gente gerou no nosso corpo então se acontece da gente, talvez, por exemplo Uh, exagerado no uso de uma articulação e essa articulação começa a doer essa dor é um sinal que a gente tem que maneirar para que ela volte ao normal para que ela volte ao seu equilíbrio então todas as doenças funcionam mais ou menos nesse sentido uma maneira de equilibrar o nosso corpo Aí a gente tem que lembrar tanto nosso corpo material quanto nosso perispírito que a gente não tem uma vida só Gente, às vezes a gente precisa se melhorar através de várias vidas então pode ser que essas doenças muitas vezes as doenças que a gente já nasce com elas ou as doenças que a pessoa passa muito tempo da vida elas venham para e equilibrar o nosso perispírito e até o nosso pensamento mesmo. Exatamente. E aí, galera, curtiram o nosso vídeo? Se curtiram, dá um like aqui embaixo. Deixa, se tiverem alguma dúvida, deixem suas dúvidas aqui. Mandem para o nosso e-mail ou na nossa página no Facebook. Vamos manter um contato legal aqui. gente nos vemos no próximo IABT. Yeah! yeah! this whole thing the whole thing yes this whole thing hazel grace they don't actually hurt you unless you light them hmm? i never lit one it's a metaphor see you put the thing that does the killing right between your teeth but you never give it the power to kill you a metaphor